Tudo bem, pessoal? Renato, de novo. Hoje eu vou falar a respeito de uma dificuldade que o pessoal tem, que é o levantamento de informações de como a gente faz para descobrir como funciona o um módulo, um componente, um chip, e isso é bastante útil para o pessoal técnico. É, como pano de fundo, eu vou falar a respeito de como a gente faria para ligar um display LCD no Arduino. Esse display aqui, é um display que eu peguei na Sucata. O pessoal pode até falar assim, meu, é fácil isso aí, tem 200 sites que falam a respeito disso. Basta você entrar lá no site e pegar a pinagem que Sim, segue aqui. Eu tenho informação na internet, mas será que há essa informação disponível na internet que eu estou pegando no site serve para esse display? É esse o ponto. O que que acontece? a gente descobrir isso aí, o funcionamento, a primeira coisa que a gente faz, a gente olha o módulo, né, o nome do display e verifica se tem alguma informação na internet. Esse aqui, que é um HK, não sei o que lá, ele não tem. Tá, não achou a informação. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, cara, é a gente olhar os chips que compõem o módulo né, e ir na, na internet também buscar essa informação. No meu caso, né, eu olhei lá o chip e encontrei. Ele é feito com três chips, dois iguais, né? um é diferente. O primeiro chip que tem é o KS0063. Fui lá, pesquisei na internet, me trouxe um PDF. Ele me tem algumas informações interessantes, que dá pra gente, fazendo a leitura técnica, né, inglês técnico, a gente consegue descobrir como funciona. Ah, toda essa informação que eu tô passando aqui, ela está detalhada lá no meu site, tá? No Netizen antes, deve estar tá o link aqui em algum canto da página, e os links dos, do, dos PDFs também que eu utilizei nesse vídeo. Então isso aí é para você consultar com calma lá no meu site. Então vamos voltar aqui. Quando você olha a, logo na primeira página, o que que você tem aqui? Você tem uma introdução, você tem a função dos pinos do chip, para que, que serve, as características, tensão de alimentação, o que liga com o que, né? E tem um diagrama em blocos aqui. Essa primeira página já começa a te dar uma informação legal do funcionamento do chip. Se você vai lá virando as páginas sem entrar, sem detalhar o, a fundo o funcionamento da máquina, você acaba encontrando o Application Circuit, que é o, circuito, é o circuito de aplicação, é a montagem que o fabricante fala assim ó, monta desse jeito que é assim que funciona, né, então você pega essa informação, você já separa, porque nós vamos precisar dela mais adiante ali, no, para entender como funciona o módulo do display, deixa ela separadinha lá, você começa. Aí partindo para o próximo chip, né? que é o KS006F00, né, eu achei né, esse manual dele, na verdade eu achei dois manuais, e na descrição, já na primeira página, ele fala, ó, por exemplo, né, F00, aquele finalzinho, ah, esse sufixo aí, ele fala, olha, esse chip ele tem, ele suporta os, os caracteres em inglês e os numerais em japonês. Né? tem essa informação, e tem as outras demais informações que nem no outro tensão de alimentação, o que que faz, como é que ele liga, ele é um controlador você né? vai mais adiante e você acha o diagrama em blocos do chip né o que que tem aqui dentro, sinais de entrada, de saída e aí meu amigo se você pegar aquele outro diagrama ali que eu falei, o application circuit do outro chip que você colocar lado a lado as coisas começam a ficar legais, começam a ficar interessantes você começa a ter a ideia de como funciona o circuito como um todo meu amigo, não vale um joinha essa informação? aí, faz aí uma joinha para nós, né? que isso aí me ajuda bastante e eu posso continuar fornecendo informações desse tipo para para você, para a galera aí. E isso também me ajuda bastante. Um grande abraço aí, vamos, vamos, vamos continuar, vamos continuar. Então, voltando aqui, né? Eu tenho, né, o um diagrama, né, de conexão aqui, né? Então, você começa a ver quem é que tá ligado com quem. Você começa a ver quem são os sinais de entrada, os de saída. Aí o que que você faz, né? Você precisa identificar fisicamente e aí você consulta nessa página aqui você tem a configuração da pinagem você já sabe como funciona você já sabe a pinagem né? então a partir de agora você vai fazer o que? montar um mapa de conexão Faz uma tabelinha, né? você pode até pegar aqueles exemplos de sinais de ligação, né? E o pessoal fala, olha, esse chip para funcionar ele precisa desses sinais, né? Os segundos fóruns. E aí você pega a informação que você conseguiu levantar consultando os manuais do fabricante. E você monta aqui embaixo. O que qual é o próximo passo? É você, através de medidas ômicas, você vai fazer a medida de resistência, pino a pino, né? Você vai identificando o que cada pino liga com o que. Pino 1 um do cabo, ele seria no pino 23, né? 24, 23, é o penúltimo aqui, então vou botar aqui. Legal, bateu. Pino 33... 31, 32, 33... Esse o pino 2. Olha lá, nem curto com um, nem com outro. Né? O pino 30... 27, 28, 29, 30. Aí, ó, 30... Tá lá. Você começa a fazer a correspondência disso aqui dos sinais de entrada e saída disso aqui, com o um cabo aqui. E aí você acaba descobrindo, levantando o funcionamento, o princípio de funcionamento do módulo. É simples assim, gente. E a gente se vê na próxima. Falou, aí E até mais.